E hoje realmente é um dia muito, muito, muito especial. Para as pessoas que não conhecem, o meu nome é Silvio Fortunato. Hoje tenho o prazer enorme de ser o vosso host, ou o vosso... o um, anfitrião, um, um, ok? Uh, o apresentador desta, um, desta chamada. E eu não vou estar sozinho, vão estar aqui outros líderes também connosco. E uh, vou, vou partilhar esta chamada com o meu grande amigo Paulo Barroso. Boa noite, Paulo. O Paulo está-nos a falar... De, Lond de Londres não, agora já não é Londres, Paulo sempre a Paulo ser para me mudar de um lado para outro, agora está a viver, <risos> foi atrás do amor, está a viver em Itália, não é Paulo? Qual é a cidade? É uh, estou a, a Norte de uma cidade que se chama Reggio Emilia. Ok, ótimo. <risos> ótimo, então eu já, eu, já apresento, eu já apresento o Paulo, então para os que não me conhecem, o meu nome é Silvio Fortunato, uh, mais ou menos há 20 anos. Eu percebi que o marketing digital seria a resposta para aquilo que eu procurava. Eu gostava de ter o meu próprio negócio, mas ao mesmo tempo não gostava de ter as estruturas loucas dos negócios tradicionais e percebi que a internet, percebi que o marketing digital podia ter um alto grau de automatismo, de maneira que eu pudesse não só ser livre financeiramente, mas também ser livre de tempo, poder estar com os meus amigos quando eu queria, viajar, uh, poder trabalhar quando eu quero, eu adoro trabalhar, ou seja, eu não, não queria estar o dia todo para a Power sem fazer nada, mas uh, gosto de trabalhar quando eu quero, uh, sem clientes a pressionar-me, sem fornecedores a pressionar-me, sem patrões a pressionar-me, e, e portanto há muitos e muitos anos que eu realmente já consegui conquistar essa liberdade, logicamente que é um percurso, é um caminho, uh, nem sempre foi fácil, Obviamente que existem desafios, existem obstáculos, como em tudo, como em tudo na vida, mas realmente eu escolhi uma fórmula muito, muito, muito simples, que é construir a minha lista, gerar contactos, e a esses contactos eu ser afiliado, escolher ofertas no mercado que eu achasse que seriam as indicadas para resolver os problemas das pessoas a quais... Eu colocaria na minha lista e, ao longo dos anos, já promovi muitas ofertas, ofertas que funcionaram extremamente bem, que foram realmente fantásticas, outras nem por isso, mas é impossível nós escolhermos uma oferta logo à primeira e bater tudo certo, até porque nós não temos experiência muitas vezes para escolher essas, essas ofertas da afiliada, etc. Mas foi um percurso, foi absolutamente incrível até hoje mas uh, eu sinto-me super entusiasmado porque estamos no início do início. Se há um, tantos anos atrás não havia absolutamente nada, era um deserto, em língua portuguesa mais deserto ainda, mas hoje existem tantas ferramentas, tantas tecnologias tão poderosas que uh, se torna mais simples, mais fácil para as pessoas que estão a chegar a este mundo do marketing digital. E há uns anos atrás, precisamente numa oferta que eu decidi promover, uma plataforma americana... Uh, um dia eu estava para falar para, não sei, na altura para aí, para umas 6 mil pessoas e uh, estava nos bastidores, estava para entrar em palco para fazer a minha apresentação e conheci uma pessoa que por acaso até era português uh, e que um, travámos logo ali uma amizade incrível, se calhar, não sei, pela afinidade de sermos os dois portugueses, estávamos ali no meio de tantos americanos, etc, mas uh, de facto até hoje tem sido uma caminhada incrível, temos trabalhado muitas vezes juntos e o Paulo é um dos super afiliados no mundo inteiro. Um, é, realmente ele faz as coisas de uma forma super simples e super poderosa. Faz duas coisas muito simples, que é gerar contactos todos os dias e comunicar enviando e-mails à sua lista todos os dias e procurando as melhores ofertas no mercado para poder dar sua lista. É isso que ele faz é muito simples, qualquer pessoa realmente pode duplicar aquilo que ele faz, mas, no entanto, devido ao seu mindset, devido à sua consistência, ele é hoje considerado um dos melhores super afiliados do mundo. Tudo aquilo que ele promove, ele está sempre, sempre, sempre nos leaderboards, sempre nos tops de, de afiliados. E realmente temos, tem sido realmente uma aventura muito, muito, muito grande ao longo destes anos. Paulo, se falar, já falei tanto acerca de ti, mas obrigada por estares-me a ajudar a fazer esta chamada, obrigado por estares aqui e obrigada por me dares a conhecer, já vamos falar sobre isso, mas obrigada por me dares a conhecer e insistir comigo para eu começar a olhar para o DeFi, para este mundo absolutamente incrível que é o DeFi e obrigada por isso. Paulo, fala um pouquinho de quem tu és, ok? E, e podemos já, atalho foi, se tu poderes começar já, hoje este, esta, esta chamada, esta Masterclass tem dois dois intuitos. O primeiro é explicar realmente e dar-vos alguma introdução ao mundo do DeFi, das finanças descentralizadas, que é um mundo absolutamente incrível. E depois, obviamente, nós somos sempre pessoas práticas, não gostamos só de dar teoria, porque com a teoria nós não fazemos absolutamente nada e hoje trazemos o primeiro projeto DeFi dentro do MSI, Uh, e eu estou realmente muito, muito entusiasmado com este novo projeto e vai ser a fonte principal, uh, nós dentro do MSI temos outras fontes de rendimento, um, sempre ensinamos a ter várias fontes de rendimento, mas a partir de hoje uh, vai ser a fonte principal de foco do MSI, e minha pessoal, do, do Paulo, uh, esta, esta nova fonte de rendimento, que assenta sobre o projeto da EFI, Ok Então Paulo, já agora gostava de saber, um, gostava que tu dissesse um pouquinho quem tu és e uh, o que é que tu, como é que tu defines o que é, que é o DeFi e o que é que tu vês realmente como potencial em termos dos projetos DeFi? Obrigado, Silvio. Boa noite a todos, espero que estejam todos a ouvir. Estás-me a ouvir bem, não estás, ouvir? a ouvir, Estou a ouvir perfeitamente. Portanto, o meu nome é Paulo Barroso. Grande introdução, Silvio. Eu não precisava estar assim a falar tanto, estou assim um bocado envergonhado. Mas, uh, sim, e o Silvio já, já nos conhecemos há bastante tempo uh, com uma, outra companhia que a gente promovia e ficámos sempre assim muito, muito, muito muitos amigos. Trabalhámos sempre, sempre juntos em, em projetos diversos, diversos. Muito dinheiro juntos. Estava a cortar, não sei se era, se era aqui ah. da minha ligação, se era... Vocês estavam a ouvir bem o Paulo? Vai, continua, continua. Posso continuar ou queres que eu mude o meu Wi-Fi? Porque o Wi-Fi aqui, aqui desta casa é um bocado, assim, um bocado fraco. Uh, se conseguiste ter o Wi-Fi mais forte possível, melhor ainda. Sim, então olha, estou a continuar a falar que eu vou mudar do Wi-Fi, está bom? Ok, ótimo. Então... Realmente, uh, o DeFi hoje uh, é algo absolutamente inacreditável, aquilo que está a acontecer. Uh, obviamente que o DeFi, as finanças descentralizadas, só são possíveis graças à tecnologia do blockchain, graças à cripto, e é um mundo absolutamente incrível e vai revolucionar completamente a forma como nós fazemos muitas coisas no mercado. Uh, inclusivamente como hoje nós podemos criar uma empresa, uh, criar um projeto, uma plataforma, algo que venha a resolver problemas reais do mercado, ou resolvê-los ou, resolvê ou fazê-los de uma forma muitíssimo mais eficiente, e hoje é uma forma incrível que as empresas têm de se financiar de uma maneira completamente diferente. Não só das empresas financiar, como nós, como investidores, podemos hoje participar em projetos gigantescos que... Há alguns anos atrás, antes do DeFi, estavam reservados somente a, a Venture Capital, a empresas de capital intensivo, a, grandes, grandes investidores com muitos e muitos milhões, só eles realmente é que podiam ter acesso a poderem financiar projetos realmente muito, muito grandes. Paulo, queres tentar agora? Então agora, estás-me a ouvir melhor ou... A ligação está assim um bocado de mal. Pá. Ah, está ótimo. Tá, tá, tá, tá. Ah, ok, portanto, é. portanto, okay. portanto so, para contar uma história muito longa, assim muito curta, eu já conheço o Silvio já há, há, há muito tempo, que ganhámos dinheiro muito, muito juntos, muito, muito, muito dinheiro juntos a, trabalhar, a trabalharmos em, em cripto e agora entrou nesta fase do DeFi que é, como o Silvio estava a explicar, um financiamento descentralizado, acho que se diz assim em português. Eu, eu, é um bocado difícil estar a explicar em português porque eu só sei inglês, mas se eu disser assim alguma palhaçada, Silvio, correta-me, se faz favor. Mas eu, eu já estou no DeFi e eu acho que vocês todos aqui já sabem o que é o DeFi, portanto, o um financiamento descentralizado, sem companhias, sem bancos ali a, a, a tomar em conta daquilo. Já estou a fazer um, uh, neste negócio já há, do, há 12 meses que estou neste negócio do, do DeFi e eu aprendi muito. No princípio em janeiro quando entrei nisto não percebia nada. fazia uma grande confusão. Portanto, comecei a, a, a aprender com, via um mastermind. Paguei uma pessoa, aliás uma pessoa que já fazia DeFi há três anos, desde 2017. Uh, paguei a essa pessoa um, bastante, bastante dinheiro para num mastermind para aprender e tipo em três meses de janeiro a março aprendi muitas coisas que, que mudaram a vida portanto eu e o Silvio já já ganhamos muito dinheiro com o marketing fizemos muito dinheiro também com o cripto mas o, em relação em relacionamento o dinheiro que eu já ganhei com o DeFi nem faz comparação sinceramente uh, eu acho que os meus ganhos agora com o, de, com o DeFi é 10x ok 10 vezes, 10 uhum. vezes mais, 10 vezes mais e vou, vou mostrar agora a vocês a possibilidade, eu não quero estar aqui a falar muito porque eu quero passar o microfone para, para o Silvio porque ele vai fazer muito mais sense do que eu, do que o meu português, portanto, mas eu quero só mostrar um, um pouco das possibilidades do DeFi para vocês verem a potencialidade que há e o dinheiro que se pode ganhar com o DeFi se entrarem nos projetos certos, ok? Portanto, com a vossa permissão, eu vou fazer um share screen, vou, vou aqui mostrar o meu, o meu screen a vocês. Ah, Silvio, se me deis permissão de mostrar o meu screen e diz-me quando, e já consegues ver, é? ok. Ok, portanto, eu quero falar de um projeto com vocês que se chamava Flow, isto foi um projeto que... chama. Ainda, ainda existe, como é óbvio, não é? é, é, é, é Absolutamente, este, este projeto ainda existe, mas começou o ICO... Que nem sei em português como é, que, como é que eu vou explicar o que é um ICO, uma entrada, é, se calhar é melhor tu É o lançamento do projeto antes da moeda poder uh, ser comercializada livremente nas exchanges. Okay. Ecco. Obrigado, Silvio. Portanto, este, esta moeda podia-se ter comprado em... Uh, isto foi quando? A 6 de outubro de 2020, portanto foi, foi há uns meses atrás, no ano passado, podia-se ter comprado esta no moeda... Ano, praticamente praticamente. Há ano. Sim, quase há um ano, desculpa. Sim, sim, sim, há um ano praticamente. Podia-se ter comprado esta moeda a 10 cêntimos em, em US dollars. Em dólares americanos. Portanto, eu quero que vocês vejam esta. esta uh, tirem uma calculadora se puderem, mas comecem a ver que se podia ter comprado este token ou esta moeda a 10 cêntimos US dollars. Agora imagina isto. Seis meses depois, eu vou mostrar a vocês o chart do flow, que é para vocês verem o que é que aconteceu esta moeda após, depois de ser lançada. Eu vou mostrar agora o, o chart do flow. O flow é agora a 20 uh, dólares e 49 sétimos. Portanto, eu vou pôr isto no máximo, que é para vocês verem, desde que foi lançado até hoje, o, agora, o preço agora desceu um bocado de 20 e 49, mas o preço já teve a quanto? A 40 dólares. Agora imaginem isto, vocês tinham comprado mil dólares de flow. Vamos dizer mil dólares só para fazer a matemática assim mais, mais fácil. Imagina uma coisa, se alguém estivesse uh, a fazer um investimento de mil dólares com o flow no ICO uh, a 10 centimos, eu vou dividir isso por 10, podia-se ter 10 mil destas moedas ok? 10 sétimos de custo com mil dólares de investimento ia-se receber mil tokens ok? Correto? Isso foi em outubro de 2020 Há um ano, precisamente Portanto, há um ano Se nós ficássemos com essa moeda até março de, deste ano, estão a ver eu estou no um chart, o chart vocês podem ir ao coingecko.com o marketcap.com, e se meterem flow aqui no search, vai aparecer essa moeda. E depois vejam o chart. Portanto, se, se, tiverem, se tivessem comprado essa moeda com mil dólares, tinham 10 mil tokens, e em março, quando chegou a 40 dólares, imaginam o que vocês podiam ter feito. Podiam ter vendido essa moeda. Agora imagina, tinham 10 mil moedas, multiplicar isso por 40, por 40 dólares, vocês estão a ver aqui na calculadora quanto dinheiro é que se podia ter feito com esta, com esta moeda. 400, é 400 mil dólares, ok? No, mês. Imagina... no mês, não é? Porque ela foi lançada em Fevereiro e em Março atingiu 40 dólares, certo? Estou... Mais estou ou menos. Bem. No o, mês, foi, é? foi mais ou menos durante o mês, sim. sim, sim. Okay. Uhum. Portanto, imagina um, ter um investimento de mil dólares e tornar isso em 400 mil. Ok, isto talvez seja um bocado extremo, Eu não estou a dizer que todos os projetos são assim, mas uma coisa que eu descobri é que há muitos projetos assim. Aliás, eu vou mostrar um que ainda vai ser ainda mais, uh, como é que se diz, ainda maior, que é o AVE. Deixa me mostrar isto assim rapidamente, ainda não vou estar assim muito tempo, mas eu só quero estar a abrir a mente de vocês das possibilidades que há no, um, no, no DeFi. O AVE foi outra moeda que, se forem ou Icon Drops ou, ou outra plataforma que foi lançada, podia-se ter comprado esta moeda, uh, uh, eu acho que foi tipo 15, 20 sétimos, não foi mais que isso. Agora imagina, imaginem outra vez terem posto mil dólares ou, ou se calhar ainda menos, 500 dólares no AVE. Vamos falar de mil que é para acertar, para, acertar, para as coisas serem fáceis. Eu acho que a matemática aqui é, é fácil, não é? Por mil dólares quando o AVE era 27 e depois de subir a 309, já, agora já estamos a falar em milhões, já não estamos a falar em uh, thousands of dollars, estamos a falar em milhões de dólares. E aliás, outra coisa, se eu for pôr isto no máximo, esta moeda, aliás, atingiu 600 dólares. Vocês estão a ver aqui? E vou dizer quando é que atingiu os 600, os 600 dólares. Espera aí, que eu fiz para aqui qualquer coisa. Um, um minuto, espera. Vou pôr no máximo outra vez. Portanto, em, em maio de, de, deste ano, o AVE atingiu 600 dólares. Agora dá, faço um cálculo. Só se estivesse... 2, milhões, 2 milhões e 300. Ah, é 2, mil, 2 milhões e 300. Ok. Mil, mil dólares investidos dá 2 milhões e 307 e mil dólares. Portanto, eu estou só a fazer uma, uma pequena prova das possibilidades com o DeFi. E para dizer a verdade, o, o, o que eu faço online agora é mais 90% DeFi e 10% ou 20% se calhar de marketing. Porquê? Porque isto é, é, é veramente uma coisa muito mais fácil de fazer. E depois, tem, e depois tem uma coisa, é que os profits é muito mais rápido. Imagina isto. Fazer, fazer investimentos. Como, na, como nos, nos dias antigos, que a gente punha, comprávamos uh, ações da Coca-Cola e tínhamos de estar à espera 10, 15 anos para fazer um retorno assim enorme, agora faz-se em mês. E já tive eu já tive coisas que entrei numa manhã, saí à tarde e fiz tipo 10, 15 mil dólares. E isto é verdade, não estou não a mentir a, vo a vocês. Portanto, o DeFi dá a possibilidade a todos nós ganharmos em, em dias, horas, poucos meses, em vez de estarmos à espera do nosso investimento e lucro em meses ou anos. Dá, dá para entender isso. Portanto, isto é uma coisa que eu estou a fazer muito mais agora do que estou a fazer o marketing. E agora vou passar o, o microfone ao, ao, ao Silvio, porque vamos explicar a vocês como vocês podem também fazer o DeFi de uma maneira... Muito mais fácil, porque da maneira que eu estou a explicar aqui a vocês com o AVE e com o Flow, tem que se fazer um, um pouco de research, não é? Tem que, -se read, tem, que -se fazer, tem que se ler o white paper, tem que saber um bocado do projeto, temos que saber, por exemplo, quem são as pessoas ali do team, portanto, tem que se fazer um pouco de research, não é? Andar ali a meter mil dólares numa, numa coisa, num projeto que a gente não conhece, não é? Portanto, eu só queria fazer esta abertura do, do webinar para explicar a vocês das possibilidades do DeFi, ok? Isto pode, veramente, isto pode mudar a vossa vida como mudou a minha. Portanto, eu vou passar o microfone ao Silvio, espero que tenham percebido. Desculpem lá um bocado o meu português, mas fique por aqui, porque o que o Silvio vai agora falar, vai completamente abrir a vossa mente para as possibilidades do DeFi. Silvio, obrigado e... Um, e obrigado, e... Paulo. Então... Espero que tenha percebido. Para, para... Para... Ok, ótimo. Então, pessoal, uh, no início, no início uh, foi super confuso, como o Paulo estava a falar, para mim também foi super confuso entender o que eram, o que eram finanças descentralizadas. Uh, andei ali uns dias a bater, a bater com, com a cabeça para conseguir realmente perceber. E... E depois, ou seja, eu vou tentar explicar também, pelas minhas palavras, a forma como eu vejo o DeFi, para talvez vocês todos também entendam. Uh, obviamente que aqui temos muitas pessoas que já sabem o que é, que é o DeFi, mas algumas não. Então imaginem o seguinte, quando uh, o Mark Zuckerberg começou a... Uh, só um segundo... Uh, quando, quando o Marcos, o Caber, começou uh, o projeto dele, de, o projeto dele de, de, do Facebook, o que é que ele fez? Basicamente ele começou, obviamente ele tinha um projeto bom nas mãos, e o que ele teve que fazer foi correr literalmente os, as empresas de, de capital, as Venture Capital, um, empresas de capital intensivo, e convencer essas empresas, os donos dessas empresas, que realmente ele tinha um projeto super, super massivo nas mãos e que valeria a pena essas empresas de, de venture capital investirem, uh, investirem nesse projeto. Logicamente que essas empresas de venture capital, uh, todos os dias aparecem uh, pessoas a, a, para que eles investam lá. E logicamente que esses investidores a não acertar em todos os projetos. Tenho a certeza absoluta que os responsáveis pelas, pelas Venture Capital que investiram dinheiro no projeto de, do Facebook, é eles apostarem noutros projetos em que perderam dinheiro, em que esse projeto não foi para a frente. E portanto é isso que é a vida de investidor. Só que esses projetos realmente massivos, gigantescos, que uh, requerem muitos milhões de investimento, esse, isso só está acessível, esse tipo de investimento só está acessível realmente a grandes empresas, a grandes capitais, a realmente empresários que tenham muitíssimo dinheiro uh, para, para investir uh, nesses. Uh, por exemplo, a Web Summit, como vocês sabem, a Web Summit nos últimos anos tem sido em Portugal, a Web Summit não é mais nem menos do que juntar as duas partes, empreendedores com startups que precisam de injeção de capital intensivo e depois a, a venture capital do mundo inteiro, que eles fazem o pitch, ou seja, eles fazem no palco, rapidamente explicam o que é que é o projeto e depois vai haver alguns, um, alguns capitalistas, pessoas com muitos milhões que vão investir e eles fazem ali rondas de investimento de 10, 20, 30, 40, 50 milhões, 100 milhões para realmente levar esses projetos à frente. Uh, e, portanto, os negócios como o Airbnb, uh, esse tipo de negócios, uh, nasceu, dessa, de, nasceu dessa forma. Okay? Portanto, isso era a forma, outra das formas das empresas e de grandes projetos de capitalizarem é chegarem a um ponto ganhar uma dimensão tal que, mas não é fácil chegar a esse ponto, mas poder estar na bolsa de Nasdaq ou, ou na bolsa de, de, de, do Brasil ou de Portugal, ou seja o que for, e aí, uh, os investidores comprarem ações para poder investir nessa, nessas empresas. E portanto, uh, ou Uber, por exemplo, o, o Sérgio lá estava aqui a dizer, exatamente. Portanto, uh, esta é a forma tradicional com que as empresas se capitalizam, porque hoje em dia para haver grandes projetos são precisos realmente, literalmente, milhões. ok Então, isso era o que acontecia e continua a acontecer, antes da criptomoeda, antes da blockchain. Então o DeFi não é nada mais nada menos do que uh, finanças descentralizadas que permitem fazer duas coisas. Uma empresa que tenha um projeto, muitos dos projetos uh, são ligados ao mundo da criptomoeda, ou seja, resolver uh, problemas que nós temos uh, no mundo, uh, mas de outras formas, ok? E então... Pela primeira vez o DeFi, essas, essas, essas empresas, esses empresários uh, uh, colocam um projeto no papel, por isso é que se chama-se White Paper, ou seja, esse White Paper, quando essas empresas estão a lançar um, o seu ICO, uh, ou seja, o seu projeto dentro da blockchain, basicamente o White Paper descreve quais são as intenções, o que é que eles querem atingir, o que é que eles querem fazer a sequência e os timings com que eles querem atingir e depois as pessoas ao comprarem é, basicamente isso depois tem um token não é? ou seja, tem uma moeda é, para que depois é, é, milhares e milhares de pessoas possam comprar essa moeda e é, com isso financiar essa empresa e com isso tirar os dividendos é como se nós tivéssemos ação, ações Uh, dessa forma, mas permite-nos a nós começar com mil euros, ou cem euros, não interessa, mas permite que milhões e milhões de pessoas participem em algo uh, que até aqui uh, só estava vedado a pessoas com muito, muito, muito dinheiro. Ok? E então uh, existem hoje DeFi, projetos descentralizados de tudo e mais alguma coisa. Logicamente que nem todos os projetos vão à avante. Uh, muitos projetos são chamados de shitcoins, ok? É literalmente em português moedas de merda, mas que valorizam de uma forma incrível. Por exemplo, o Deutsche Coin é uma moeda que basicamente não resolve nada, é só uma moeda e no entanto, só porque o Elon Musk falou dela, subiu a um preço absolutamente incrível, ok? Então normalmente o que é que nós fazemos quando queremos investir neste tipo de projetos DeFi de Temos comprado em várias moedas e há umas que vão, vão realmente atingir grandes valores, outras não, mas geralmente o que é que acontece? Se um projeto por trás tiver uma estrutura muito grande e que uh, resolva problemas concretos do mercado, uh, realmente essas moedas têm tendência a serem moedas com um grande, grande, grande futuro. Por exemplo, hoje em dia, não é à toa, que o Ethereum é a segunda maior moeda e tenho a certeza que quando o Ethereum 2.0 for lançado, a moeda vai dar um salto absolutamente gigantesco. Nós, quando iniciámos o MSI, começámos com um projeto que nós realmente ganhámos muitíssimo Ethereum. Hoje, fazendo as contas ao Ethereum, que nós ganhámos ao preço de hoje, eu, por exemplo, ganhei 3 milhões, o Paulo ganhou 5 milhões. Obviamente, nós, quando começámos, a moeda estava para aí a 300 ou a 250 e hoje está quase a 4 mil e eu sei que vai para, para 10 e 20 mil. Porquê? Porque uh, em cima de, do Ethereum nós hoje temos os NFTs, temos os DeFis, temos uma série de tecnologia que, que realmente essa moeda tem uma utilidade prática muito, muito, muito grande. Então quanto mais utilidade prática essa, esse projeto DeFi tiver, essa moeda, mas uh, realmente ela tem tendência a ser usada por muitas pessoas, como por exemplo a Cardano, a Cardano quer ser uh, um concorrente direto do Ethereum, fazer mais e melhor, ok? Então realmente é inacreditável e, e por vezes, portanto, quando a moeda está em CEO, ou seja, que ainda não foi lançada e podem ser compradas a cêntimos, e realmente quando é lançada depois a moeda dispara, depois vem cá um bocadinho para baixo, depois estabiliza, e à medida que essa moeda vai tendo uma utilidade prática no mercado, essa moeda vai valorizando, valorizando, valorizando, então às vezes o um investimento de mil, de mil dólares, por exemplo, uh, lá à frente dá valores absolutamente incríveis. Então imaginem, por exemplo, nós que acumulamos Ethereum, acumulamos Ethereum uh, e o Ethereum hoje vale 4 mil, imaginem quando valia 10 mil, ou quando valer 20 mil é uma coisa absolutamente absurda e não havia nenhuma empresa que a gente pudesse uh, tradicional apostar que tivesse estes rendimentos, é absolutamente incrível. Então, o que acontece? Pela experiência do Paulo, pela, por aquilo que a gente tem visto realmente no mercado, uh, nós descobrimos um projeto DeFi que fizemos o nosso trabalho de casa Logicamente, que nós não podemos estar-vos a dar conselhos financeiros, nós não somos, nós não somos, não somos, hum, como é que chama? Não, não, não, temos, não temos nenhum curso de, de auditor financeiro, portanto, não vos podemos dar conselhos financeiros. Qualquer investimento que a gente faça, nós temos de saber o que é que estamos a fazer. Eu costumo sempre recomendar, seja para que investimento for, nós nunca investimos dinheiro, precisamos amanhã para pagar as contas. Portanto, sempre investimos dinheiro que podemos perder. Qualquer investimento pode acontecer isso. Mas o que é facto é que o potencial é absolutamente incrível. Então o Paulo, realmente foi ele que me referiu a este, este projeto. E este projeto que tem uma moeda que é, que é o Zenique. A moeda Zenique, e que uh, vem uh, trazer uma série de coisas novas ao mercado e com um conceito realmente inacreditável, espetacular, e que vocês podem tirar realmente partido disso. O que eu vou fazer agora, como isto é tudo ainda muito novo, não o DeFi, mas todo este projeto, eu tenho medo de me esquecer e de não explicar devidamente todos os pormenores. Eu vou passar aqui uma gravação com legendas, vai ser em inglês, mas com legendas em português, eu penso que todos vão conseguir entender. Eu peço desculpa por não estar a fazer ainda hoje a apresentação e eu próprio, ao Paulo, mas em breve nós fazeremos. Mas eu tenho a certeza que vocês vão conseguir compreender perfeitamente uh, a explicação. Ok? E uh, depois de, de, da explicação, que vai ser rápida, nós vamos passar a perguntas e respostas, por isso, tranquilo, vocês vão entender tudo é, o que é preciso. Ok? Eu gostava só de saber se vocês estão a ver o meu ecrã e se ouvem perfeitamente okay good so ladies and gentlemen thank you very much for joining um we're going to talk the next 25 30 minutes not longer very shortly about this business opportunity we're going to talk about a company Safir but it's not just one company because the company who is creating the products is Zeniq. Zeniq is a fintech company It's created a blockchain Is going to build a huge crypto exchange and also a new market tokenization i will explain this everything that's a fintech company but to bring the products to the customers we need a tool and that's Safir international yeah. Safir international is the company who's building up customers for the exchange for tokenization and for our minting technology and the goal is to build an ecosystem for finance and investments by connecting fiat and crypto. So we can talk about the next generation of crypto and fiat payment. Zeniq is a fintech company. What is fintech? It's new. It's a combination of financial services and technologies. Companies like N26, Solaris Bank and Revolut. These are fintech companies. Mostly they are in financial services, but it's a technology company. And Zeniq, our company is set up in Dubai, in the Dubai International Finance Center. It's like the Silicon Valley of dubai but very interesting is we have got a corporation partner it's a bank a fully licensed bank it's not we are not working with the bank no the bank has invested in zenik so and if a bank is going to invest in a fintech company i think something should be good Why? Because Zenique has got his own IT team with more than 60 people in programming, has developed his own blockchain very fast, 50,000 transactions per second. Bitcoin has got seven transactions per second, has got his own minting technology and coins are minted by two products. One is a physical product and one is a, um, a cloud version. It's not cloud, but it's in housing. It's also a chip. And we're very strong in developing digital payments software so our partner is ocs minus finance.net it's the ocs bank it's an investment bank but very unique with a private crypto fund so it's crypto friendly as a bank licensed and regulated by the dubai financial service authority the bank has got correspondence bank worldwide Uh, one of those is the ENG from Holland, a very huge big bank, Julius Barr. And uh, the bank has got locations worldwide in London, Frankfurt, Zurich, Vienna, Moscow, Hong Kong, Singapore and Sydney. And the OCS is delivering almost all the banking products and services. The only thing what is different, this is an investment bank, but very big. The founders of the company Zenik, is Mr. Erwin Doctor. Um, he was a top sportler, Olympic Games, and um, after that he was doing all the Ironman Man organizations in Europe and Middle East. His partner is Dr. Dr. Michael Offner, he's got a double doctor title. These two guys are coming from Austria. Erik Heinemann, Jan Bollmeyer, and Maxwell, they're coming from Germany, and Jan Bollmeyer is an ICO and crypto specialist. So. We're going to talk a little bit about technology and everything is built on a blockchain. And what is blockchain? It's a, a, a lot of information you can Google, of course, but very simple explained by the CEO of Binance. He says that blockchain will be bigger than the internet and blockchain will have a more significant impact on the world than the internet. And um, when I heard about blockchain, I was just thinking, okay, That's sending a coin from E to B, or uh, Bitcoin. No, it's not anymore like this, because blockchain is not only sending coins. When you look at the slide, you see so many big global players, all billion dollar companies, they're all using blockchain technology. Bank, finance, logistic companies, health companies, insurance, energy companies like Shell, real estate, government, travel, And we are uh, in the category bank and finance, because we have got a very special blockchain built. Um, I, I said it already, more than 50,000 transactions per second, but our blockchain op operates across the board. It's like Ethereum and Tron and Binance chain, because Ethereum is a chain, but has got a lot of ERC20 tokens. We can do the same, but with a huge difference between our blockchain and all the other blockchains. We don't need wrapping, so we will put all the tokens and all the coins on our exchange without wrapping. And wrapping is uh, making a copy of the original coin. So fusion of crypto and the real financial world—that's the goal, and that is digital banking and Zenic together. We will create. An integration of fiat currencies via even accounts customers can buy and sell with one click they don't need crypto addresses anymore they will have an app with what is, has is been connected directly with the minting hub uh, and we're going to use the euro coin as a stable coin. but i explained in the beginning we we're very strong in software we want to build an ecosystem a fusion of crypto and real Financial world. And that's the reason that we have already programmed um, the software for crypto payments for online shops. So, worldwide, every online shop can dock on our blockchain and they can sell the products with the Zini coin. We have got an API um, being programmed, it's a software solution for crypto payment services and any kind, what you can imagine. We have got an API programmed for software solution for crypto ATM machines. So all the ATM machines which are accepting crypto, we can dock and they can sell and let buy the customers the Zenique coin. And we have developed an API payment servers provider like PayPal and BitPay. So this is exactly the goal where we are going to do. But what is the main product? The main product of ZeniK will be tokenization please write it down and google what is tokenization it's digital shares it's a multi trillion market very simple explained you know the stock exchange like the nasdaq where uh, apple is microsoft is tesla's is. and people are buying shares and the reason is they are investing in a project so the project is being financed by millions of people who are buying shares And when the company is making profit, they're paying a part of that profit to the shareholders. That's classical shares. But the future is tokenization, digital shares. And the power is being created because of blockchain. So the reasons for tokenization is the same. It's going to be finance project, but huge savings for companies, multi-billion per year. it's 100% transparent and time-saving through blockchain technology. And what can be tokenized? What can be financed? Everything. Every project that needs money can be financed or tokenized. For example, real estate or solar plants, wind power, art, paintings, antiques, patents, licenses, contracts of work. Everything can be tokenized. So imagine how big this market is. All the, all the all the finance instruments that market is 800 trillion it's not billion but trillion and the world economic forum has made a forecast in five years just in five years that market will be tokenization market will be 24 trillion so in just five years but it's going to grow very fast and that's 285 times coca-cola so imagine How big is the finance instruments market? And now something is starting. You can, you can think like internet. In the beginning, when internet starts, a lot of people, inclusive me, we never understand how big it could be. And now it's the same problem. You, nobody, A lot of people don't know how big blockchain is going to be and how big the tokenization market is going to be. And what is the role of Safir International? Why I working with Safir International? Because the exchange tokenization product projects they need customers, people who invest in the projects and people who are using the exchange. And what is faster than creating an app for customers? And that is the Zinik app. We will introduce this very soon. It's a decentralized wallet in your smartphone. So when you download the application, you get a decentralized wallet. In real time, you can do transactions with Fiat and crypto, crypto and Fiat payments for online and offline. So on the street, you can pay with these Zynik app. So at the POS terminals, it's private and secure. You get your own wallet in a smartphone. And the smartphone will be paired with the Zenic Hub, and the Zenic Hub is the minting machine. So this is one, two, Zenic Coin. The Zenic Coin will be the master coin in the whole system, the whole ecosystem. So tokenization projects, billions of products, we're going to tokenize with the Zenic Coin, exchange with the Zenic Coin, minting with the Zenic Coin. So this is going to be a system coin this is not a network marketing coin because we are building a system and it's going to be used and the Zini coin is already listed on Uniswap, so you can mint you can sell it on the exchange so so something like this doesn't exist on the market and how we're going to create an increase of price in our coin very simple we've got a limited amount of coins limited of, um, uh, amount of minting machines We will have a yearly halving bitcoin is doing this every four years and we will have a weekly profit distribution when you put the zenith coin on our exchange they call it staking and the biggest market is of course tokenization of the projects we're going to do with the Zenit coin and the zenith coin can be used as a platform for all the other tokens like ethereum and erc20 coins so you will have Zenith coin and all the endless Zenith tokens which were in our blockchain good i have talked a little bit about the Zenith exchange what is that it's going to be a decentralized exchange we're going to own our own exchange um, best exchange rates free transfer It will be EBAN compatible verification. So people have got an EBAN account, has got a bank, and they can send directly through the EBAN. Can, they, they can send money to, to our exchange. Very low fees, much cheaper than the common exchanges. And additional fee advantage by using the Zinni coin. It's like the BNB on Binance. And we're going to do it with our own coin, the Zinni coin. Um, and we have got an own decentralized stablecoin. as the Euro coin transactions. 0.01 euro is a fixed transaction fee. So it will it will attract a lot of people. And the objective is to be positioned among the top 10 exchanges in the world for the third year. And look, we've got a decentralized exchange, but we're going to put all the assets, all the coins, and all the tokens and countless other digital assets. On one exchange, that's the Zenic Exchange. What does it mean? Look, we know other decentralized exchanges. The biggest is Uniswap. Uniswap is very big, has got 1.6 billion in 24 hours volume. The second is Pancake. But what's the difference between our exchange and these two? Oh, the Uniswap is going to no, Uniswap is working on the Ethereum blockchain. So only Ethereum-based tokens. PancakeSwap is the same. It's based on the Binance chain, Binance blockchain, and only BNB coins can be swapped. But the Zenith coin has got its own blockchain, compatible to all coins and tokens, without wrapping, low fees, because we're not on the Ethereum blockchain, fast transactions, and adapted for tokenization projects. And 30% of the profit of the exchange is going to be shared. With our holders, with everybody who put his any coin parking on our exchange, and how big this can grow. Look at Ethereum in just 57 months from 68 cent to 4,000 The BNB in 31 months from 0.9 cent to 660 And we have listed our coin in two April, and in one and a half month it went from three cent to 55 cent. So what the future is going to bring, you will be amazed. Good, and now the question is, you can own a lot of Zini coins. You can own a lot of coins which you can produce with this technology. The Zeni hub, it looks like an iPad, but it's not. The technology inside is totally different. There is also a hardware wallet inside. So there are two processors. One is just your private hardware, hard wallet. Hard wallet. It's also a portal for digital investment. You can do everything on this thing. You get direct access to decentralized Cynic exchange, no KYC required. And why we are using a physical product? Because we need a master note for our blockchain. And this product can mint every day between 50 and 90 coins. It's going to mint 20 years. Of course, with yearly halving, and you will have a daily payout. Let it work for you. Take it out, sell it on the exchange. Very simple, let the technology work for you. That's our product. So you can see the same Zinique hub. The price is 1,998 euro. But this is a physical product. But you can also have an in-housing uh, hub. In-housing means we are buying the chip. For you, we keep the chip, but the chip is going to work for you. So it's also hardware. So we are not selling software. It's not cloud, actually, but it's in housing. And the price is 500 euro less. But if you have one hub cloud, hub zero one, and you pay 1,499, it will produce between 50 and 90 coins a day. And we've got so many people who are buying not one, Not two, not four, but many, many cloud hubs. Because if one produced between 50 and 90, how it would be if you have 256 processors working for you? That's an investment of 330,000 euro. And you can buy even starting from 100 euro. Good, but what does it mean? What does it mean in production because every technology you buy you're buying because you're going to produce your own zini coins to sell it on the exchange and you get us dollar okay i didn't put all the small ones and i didn't put all the big ones so i'm starting from 1499. that's one half you can buy two four eight and up what does it mean i'm going to take the minimum production so one half If it's producing just 50 coins a day, it means when you have more technology working for you, you are buying capacity, more coins are being minted for you every day. So one hub is producing 18,000 coins for the first year. The second year is going to be the half of that, yeah, because that's halving, it's from February to February. But let's make now a calculation. When one product is printing, not printing, but minting 50 coins a day when the price is 0.5 euro, it was more, but now because the Bitcoin went down, it's now between 30 and 40 cent, but will grow very fast to 50 cent. If the coin is 50 cent, it means you're producing 25 euro a day for 1,499 purchase. This is in one month, 750. Why are I making this calculation? Because if this product is producing 750 per month, it means that in two months you get your money back. When you buy 11,300 in two months, you get your money back. When you're buying 86,000 euro and you have 64 products working for you in two months, you get your money back. And then you have the capacity working 64 hubs for the, for the next 20 years. So that's amazing. Good. What does it mean per year? One product is bringing in 9,000 when the coin is on 50 cents. So it means that we can make a calculation for the first three years. Why three years? Because of the halving, the first three years will be the most of the production. I calculated, if we keep 50, you will produce 33,000 coins in the first three years. When you have the 22,000 product, you will have 500 plus thousand coins. And now I'm saying, imagine we have got an exchange we've got millions of customers we're building with network marketing and we have got billions of tokenized projects real estate in dubai and hotel in, in germany etc something in africa something in asia so we've got like the nasdaq but now on blockchain and um everybody everywhere has been used only the zingy coin and we've got a lot of tokens How, what can be the price in three years? It's now 50 cent, almost 50 cent. When the coin Zenique is on two or three euro in three years and you produce 33000 coins, you've got between 66 and 99 euro. When you start buying for 22,000. you get more than a million and that's the reason that people are also buying more than 100 euro technology because they're going to make between four and eight million euro this is real minting you're buying the technology it's going to mint everything for you and you can take it out and you can sell it on the exchange if you're smart you're going to wait till the price is going up till the exchange is open yeah plus don't sell it put it in the exchange and get paid for staking. Look, this is another example. For example, in six years, your technology has minted 74,000 coins. When the coin price is not two or three euro, but it's 1.24 euro, that's that's not so high. But okay, let's take this. Do you know what that means? If you put your 74,000 coins in staking on our exchange it means that you are getting 0.24 euro per coin that means that you will get a passive income exchange exchange payout i'm sorry exchange payout per year of 18 euro so this is 1500 euro lifelong getting paid from an exchange and when the coin is going not from 124 to 23 but to 12.4 which can happen, it can go to 100, it can go to 500. Even if it's 10 times more, your exchange payout per year is also 10 times more, it's 183,000 Euro. This is not a guarantee, but imagine what can happen with this project. And in the beginning I said, um, this is a fintech company. We didn't start as a network marketing company. We are doing now network marketing just very shortly because now it's time to build customers because this project has started in 2018 launch of the website development of the app etc all delivered listing on the zinic coins now we start building customers so you're in the right moment on the right time on the right place and then what is going to come uh, very soon we will connect the zinic app to the zinic hub so mint put on the app and go and shop start the first tokenization will happen in the, in the next few months you will hear it i think that we're going to have one of the first big real estate programs with millions of investment and we're going to tokenize this at the end of this year you will get the zenith debit card a lot of network marketing companies who are in crypto they start finding the credit they debit card but after two three months the bank has stopped working with them here our bank is giving out this debit card so don't be afraid of this you can get all your commissions on the debit card worldwide and you can buy and shop and you can do anything and then the real launch what is that that's the launch of the decentralized Zenic exchange and then you will see what's going to happen with the Zenic price plus in 2022 we're going to start our own Zenic university Look, this is not an online academy or online training with videos, what all the MLMs doing. now. this is a real university in Dubai. You can have your bachelor MBA certificate from a university. And what are we going to teach? It's all about crypto and blockchain. You will get a diploma or a certificate and you can use this and more and more is going to come. Be, be surprised what is going to come. Good. I'm almost done with the presentation. I want to connect you back to the first sentence, what I did in the first slide. We're going to build an ecosystem for finance and investments by connecting fiat and crypto. And that's exactly this slide. On the left side, you see tokenization. It means we're going to tokenize projects for companies like real estate, solar, et cetera, everything with digital shares. This is going to be the stock exchange on blockchain. On the right side, we have got our own exchange, because if you want to support so many payments, so many products, so many billions, uh, and people want to buy tokens for the projects, they have to go to an exchange. We don't want to be dependent on Binance or HitBTC. No, we are creating our own exchange, and it's a decentralized exchange. It's the securist. Nobody can turn it off with a, a very attractive blockchain across the board. We can we're going to work with the Ethereum blockchain, with the Binance, with Trump, with our wrapping and profit sharing for our customers. When you let those two um put together and you have the possibility to print actually your own Zini coins, your minting your Zini coins, we're going to increase that value, be one of the first and start minting yeah okay that's the presentation but now when we're going to build customers because that's the only thing what we're going to do as sapphire international we're going to market the products of zenik by buying now by selling the products to our customers and the customers will be our customers for the bank for the exchange and for tokenization we created a referral system so If you are a customer and you bring us customers, we will give you out of three payment models. One is a uni level, one is a career bonus and one is a whirlpool. All is based on volume. Number four income is of course the crypto exchange profit sharing, 69% payout. I'm not going to jump in detail, but ask the person who invited you. But very simple, what is uni level? Your first levels, your direct customers, you get 9%. If somebody's buying for 10,000 euro um, technology, you will get 900 euro. And this is going, customers brings customers, brings customers. It's go down to 15 levels. So don't be afraid. You can have hundreds of thousands of people in 15 levels. That's one. But two, if you bring volume, it's it's not classical network, so you don't have to do it every month and auto ship and buying and selling products now if you bring total volume of 10000 euro what is this six products yeah or six or seven customers you got 10000 you're ruby then you will get a career bonus that's 300 euro because of the 10000 but when you go to 20000 You will get plus 600. And going to 20,000 is not monthly 20,000. You had already 10,000. You do just 10,000 more. It's cumulated team volume. So you can go cumulated to a million, cumulated to 50 million, and get 2.5 million career bonus. But when this is cumulated volume, these are the cumulated career bonus. In total, you can get 4,597,000 euros. Not coins, not tomatoes. You will get paid euros. When you reach every career, you will see in your dashboard, bam, 67,000, bam, 150,000, yeah? So that's great. Number three, that's the world pool. This is very, very attractive. So the world sales in every country, we're active now in more, More than 130 countries every sales will go no 10 of that sales will go every month in this pool every month we have got a profit sharing out of the world pool and it's again connected to your career so your ruby you will get a share last month one share was about 240 euro so i make a calculation with 250 it's easier to calculate it means if you are ruby you will get 250 out of the pool that month it's not only one month it's you are qualified to get this one share one star for the next six months so you will get six months in row 250 when you qualify one level higher so you do 10,000 euro with your team more then you will start earning six months 500 euro and the higher the career The more shares, the more stars you get out of the whirlpool. Look at you. If you do 1 million euro, it's 10 people who bring 100,000 euro, 10 people who bring 50, 60 customers. When you're on a million, you're diamond, you got 80 shares. So you know what you're going to get paid? Six months in row, every month, 20,000 euro. It's 120,000 euro. Is it done after six months? no the plan says if you confirm that 1 million again in the six months that you get paid you confirm you do a million again you start again getting your shares 80. but it's not 80 because you had a million and you do one million more because of the confirmation so you get two million so you get one rank higher now you get to start 110 times 250 It's 27,500 in six months. When you confirm, you five 37,500 the next six months. So, this is the most easiest and the most attractive pay plan. The only thing what you have to do is bring in volume. And when you bring that volume, you get paid a lot of commission 69%. Okay, this is it. I just want to thank you for being here. Um, I know that you have questions. Please call the person who has invited you. Então, eu espero que vocês tenham percebido com as legendas. Eu gostava só de saber se vocês conseguiram perceber com as legendas. Ok? Eu prometo que da próxima vez nós vamos conseguir fazer. Uh, eu vou conseguir fazer em português, ok? Mas para, para nós adiantarmos para não perdermos tempo, realmente eu preferi fazer assim para não escapar nada e para eu não dizer nada. Uh, incorretamente, ok? Mas eu penso que deu para todos, uh, todos perceberem, ok? Por favor, confirmem-me aí se vocês perceberam. Então, realmente, isto é algo absolutamente revolucionário no mundo da criptomoeda, é muitas coisas juntas. Uh, imaginem vocês, por exemplo, uma das coisas que eles uh, eu não, não quero aqui estar a falar tudo outra vez, mas às vezes nós não conseguimos logo perceber tudo, mas um caso prático que eles vão fazer uh, imaginem o seguinte, vocês vão comprar um carro tem Ethereum ou tem Bitcoins, mas o comerciante não aceita uh, Bitcoins porque ainda não está muito nessa onda. Então você, o, o comerciante pode criar um IBAN uh, virtual, ok? Uh, pela, por isso é que eles têm um banco associado, um IBAN virtual e vocês enviam uh, o Bitcoin diretamente para aquele IBAN, ele faz a exchange da Zenic faz a conversão automaticamente ele recebe o dinheiro em euros e a partir dali ele descarrega daquela conta ou deixa lá naquela conta ou descarrega para, para outra conta automaticamente e faz as conversões todas com FIIs absolutamente mínimos. Imaginem os milhões de pessoas pelo mundo inteiro que não têm conta bancária ou que, por exemplo, têm problemas financeiros e têm as, as contas bancárias canceladas e coisas assim do género. Uh, portanto só isso é uma coisa absolutamente incrível, com a tokenização e com, e com tudo o resto, portanto é, um, é, um, é um, um projeto absolutamente massivo e ao mesmo tempo com a questão de nós comprarmos os hubs físicos, uh, a forma como a blockchain foi criada está ainda à frente do proof of, of stake de, que a Ethereum 2.0 está a tentar atingir, imagino que é hoje o Bitcoin faz 7 transações por segundo e eles, com a blockchain deles, já fazem 50 mil transações por segundo, devido a toda a filosofia que eles colocaram. Portanto, não tem aquela intensi a mineração intensiva que tem o Bitcoin. No entanto, eles têm uma forma de poder fazer... Eles não chamam a mineração, chamam a cunhagem ou o mint da moeda. E pela primeira vez nós, de uma forma super simples, podemos chegar lá, comprar os hubs físicos e os hubs físicos virem para a nossa casa, é como se fosse um, um tablet, ok? Ou, melhor ainda, nós comprarmos o hub e eles lá, em house, ficarem lá com os hubs, nós não precisamos de, de se preocupar com absolutamente nada e estamos como se fosse a minerar, neste caso a fazer mint da moeda, estamos a criar a moeda. Uh, e isso é absolutamente incrível, portanto, não só temos acesso a poder sermos financiadores, como também podemos ser mineradores de uma forma extremamente simples. Há aqui boas notícias, mas também há más notícias. Primeiro, a quantidade de máquinas, de hubs disponíveis é, é limitada, ok? É, portanto, aquilo que está a haver agora é uma corrida o mais louca possível para nós podermos ter o máximo de hubs possíveis. Para quê? Porque o hub vai nos permitir ter um rendimento residual nos próximos 20 anos em que nós temos ali literalmente uma máquina a produzir moeda, e se a moeda cada vez vai subindo mais, nós estamos a produzir a máquina como se, a moeda como se nós fôssemos, tivéssemos um centro gigantesco de mineração e temos aqui a possibilidade de ter um verdadeiro negócio uh, uh, completamente passivo, um rendimento passivo, sem falar da parte de nós podermos trazer pessoas e podermos uh, uh, uh, trazer clientes uh, às enigmas, se nós só que nos limitamos a comprar os hubs, temos aqui um rendimento passivo. A quantidade de moedas foi ali dado como exemplo, porque a quantidade de moedas vai variando ao longo dos tempos, ok? Portanto, uh, é, é um, é um, aquilo foi só uma, como é que eu ia dizer, uma, uma projeção, ok? Na altura, quando nós estamos a comprar o nosso hub, ele vai nos ser exatamente a quantidade de moedas que vai poder gerar, ok? Por isso, quanto mais depressa nós compramos os hubs, mais os geram, geram uh, fazem um o mint de mais moedas por dia ou, ou por semana e, e realmente isto é um projeto verdadeiramente inacreditável que nós podemos ter aqui com um valor residual super interessante. Okay? Portanto, aqui o potencial é gigantesco, mas antes de eu também dar um pouco da minha visão uh, do porquê de eu, de eu acreditar que, que este é um projeto super sólido e que uh, nós poderemos como equipa a beneficiar imenso, imenso, imenso deste, deste sistema. Eu gostava que o Paulo, em primeiro lugar, desse um pouco da visão dele, quais foram os pontos principais que ele viu neste projeto e que o fizeram decidir não só durante um tempo ele guardar o projeto só para ele, fez compra de, de bastantes hubs e de começar a fazer o mint da moeda e de ganhar bastante dinheiro com isso, mas depois decidi também Uh, uh, uh, uh, começar a passar isto para, para os líderes que ele tinha e de pessoas da confiança dele e depois finalmente uh, nós decidimos abrir a todas as pessoas. Força. Oi Celice, obrigado. Então olha, os meus pontos principais para eu ter, ter investido muito na, nesta companhia foi por três, por, tipo três, quatro meses que eu não... Não, não vi assim nada assim de especial para, para promover ou, ou para investir uh, Mas quando comecei a, a ouvir falar do, do ZENIC Que um, a família Royal de, dos Emirates States estavam... Do Dubai Do Dubai, como, do Dubai, né? do Dubai desculpa, desculpa do, Dubai. do Dubai Sim, sim Que estavam a investir nesta tecnologia para fazer a tokenização das coisas O, o neto do, do filho do, do sheikh Estava envolvido como o strategic partner nessas coisas. Eu comecei-me a interessar, estás a ver? E por um mês até nem promovei isto. O que é que eu fiz durante o mês? Investi o dinheiro a comprar os rabos e comecei a ver se isto funcionava, não é? Essas moedas uh, estavam ali a sementadas. Depois vendi algumas moedas, fui ao, ao Uniswap, que é uma decentralized exchange, vendi algumas moedas ali, fiz o withdrawal para ver, que, para ver se isto estava tudo a funcionar. E depois comecei a estudar o CEO, Comecei a estudar o, o time deles, fui ao LinkedIn, fiz, pá, fiz ali uma research do Caraças, durante o mês não fiz promoção nenhuma, fiz só ali o meu, como é que se diz, due diligence, nem sei uh, dizer uh, isso. A, pesquisa, a tua pesquisa, a tua pesquisa. Fiz a minha pesquisa. E depois tive uma conversa com o CFO do, uh, do Safir, que é o Warner que era uma pessoa que era muito alta no, no Lyconnect, noutra companhia, e essa pessoa a trabalhar para lá, mesmo o ofício de Dubai fez o mesmo querer nesta companhia e depois foi assim, há três semanas atrás falei com o Silvio, comecei a promover e já fiz meio milhão de, de vendas meio milhão de euros de vendas porque as pessoas que eu falo com isto e ainda não estou a fazer uma promoção assim magnífica, assim muito grande, falei só com a minha lista mas as pessoas percebem isto, isto mora, tipo 30 segundos a explicar. Compra-se uns rabos, não está a vender moedas, já estamos a vender hardware e software, que são os rabos. Esses rabos fazem a mentação da moeda e com essa moeda nós podemos fazer dinheiro. É uma coisa simples de explicar. Todas as pessoas que viram este projeto até agora e, e percebem o significado deste blockchain e da, da funcionalização deste blockchain entram. Estes são os pontos mais principais. É uma companhia que existe, porque eu e o CV já tivemos uma má experiência que uh, havia, uh, era uma companhia que nós pensávamos que existia. Eles diziam que estavam na Austrália e, infelizmente, não pudemos ir lá porque a Austrália não é só longe, mas também havia o Covid. Mas, Agora com esta companhia, até estamos a fazer a, a nossa boa pesquisa de irmos ao Dubai para ver se eles mesmo existem. Eu sei que eles existem porque eu tenho amigos que já falaram com o CEO, já estiveram lá no, no, nos, nos escritórios em Dubai, mas para pôr ainda mais uma leia de, de pesquisa, eu e o Silvio vamos lá no dia 21 de, Aliás, de outubro. vai haver um evento, vai haver um evento público. Vai haver um evento. Uh, ainda há duas semanas houve um evento que eles projetaram o nome Zenik no... No Burj Khalifa, não é? No, no maior prédio do mundo, uh, portanto, são perfeitamente reais. Não? Epá, portanto, portanto essas são, são as minhas, as minhas uh, a razão porque é que eu estou muito entusiasmado com, com este projeto. Sei que existe, sei que o time deles existe, o CEO existe, e agora eu vou lá no dia 21 para conhecê-los de face-to-face, de face, de face face, falar com eles, ver o projeto. Com os meus olhos, e estou muito contente com, da maneira como as coisas estão ocorrendo. Muito bem, então, quando o Paulo me explicou, as minhas razões que eu comecei a ver é: primeiro ponto, é um projeto real, ok? É um projeto real, existe um banco que é sócio da Zenic, portanto, existe um banco por trás, porque todas as, todas as coisas que eles querem fazer, obrigatoriamente, tem que haver um banco por trás, ok, portanto é um banco sediado no, no, no Dubai como o Paulo falou o próprio, um dos filhos do, do não sei se chama chamam o rei, se chamam, é um sheik mas o, ou seja o o, o estava a faltar a palavra não sei se é rei, portanto a pessoa <risos> o que manda naquilo tudo <risos> no Dubai, o que visionário do Dubai o construiu tudo aquilo Uh, um, dos, um dos filhos ou um dos netos, acho que é um dos netos, que é um dos cheios que está envolvido realmente neste projeto. Uh, eles fazem eventos, uh, portanto são pessoas uh, reais, é um projeto real e, uh, e que tem por trás um white paper, ou seja, uma série de coisas absolutamente incríveis. Mas, às vezes nós vemos projetos desses que até incluem também um sistema de afiliados, para que esse sistema de afiliados ajude a criar clientes, ajuda a criar momento, ajuda a criar massa crítica de utilizadores dessa moeda, porque se não houver utilização dessa moeda, se não houver utilizadores, as coisas não acontecem. Logicamente que aqui não é só a questão dos utilizadores que nós estamos a trazer para dentro da companhia, mas todos os projetos com a tokenização e com tudo aquilo que foi explicado, vai fazer o um movimento da moeda e ao fazer o um movimento da moeda, vai fazer realmente a moeda uh, valorizar mas um, normalmente esses projetos põem primeiro o sistema de afiliados põem um roadmap de coisas que eles querem construir, começam a colocar pessoas e só depois então é que começam a construir as coisas, aqui não a Zenic que já é uma empresa que existe há muitos anos eles são especialistas em criação de hardware estes, estes parecem um, um parecem um iPad mas não são um iPad ok um, portanto é uma empresa que já existe há muitos anos e um, eles construíram já construíram metade do roadmap, vocês quando viram aquela coisa ali em V, uma série de coisas já foram feitas e as outras estão a ser, estão a ser criadas, portanto eles só lançaram a Safira, a Safira é, o, é, é o, o braço de todo este projeto responsável por trazer clientes, Ok, a parte do sistema de afiliados, colocaram-no um nome de, de Safira, ok? E só colocaram isso, e, e, e a Safir está aberta há muitíssimo, muitíssimo pouco tempo, ok? E só colocaram isso quando praticamente metade daquilo que eles se propõem fazer já está feita, ok? Por exemplo, nesta apresentação estavam a dizer que iam lançar em breve a app, A app já foi lançada, já foi lançada em. em. em, em como é que chama? Uh, no Google, na em Android, Android, Android, Android, Android. Android, vai sair também a versão em iOS, portanto em, em, em, em iPhone, está quase a ser lançada, portanto, há um, ou seja, nós estamos aqui com um projeto não é, com coisas que um dia vão acontecer, não, muitas das coisas realmente já estão a acontecer, toda a tecnologia deles terem a, a exchange descentralizada e da forma como eles estão a fazer, a rapidez absolutamente inacreditável da, da, da blockchain, tudo realmente uh, a mim uh, uh, uh, vejo realmente que é um, é um projeto com muitíssimo, muitíssimo potencial e que eu me vejo uh, sem problemas absolutamente nenhums a promover. Como em qualquer coisa da vida, nós não temos nenhuma bola de cristal, uh, nós não sabemos se a moeda vai disparar em termos de valor, quanto é que vai disparar, ninguém sabe. Uh, logicamente, quanto mais coisas existirem por trás... Uh, para fazer realmente coisas reais fazer movimentar a moeda uh, portanto gosto muitíssimo da, da ideia há aqui coisas uh, absolutamente revolucionárias que vão mudar muitas coisas na, na, no processo de utilização das criptomoedas de pagamentos em criptomoedas etc e portanto eu estou muito entusiasmado registrei-me, uh, comprei comprei as minhas, as minhas máquinas eu optei por comprar uh, máquinas in-house ou seja, não, não, para não virem Fisicamente para a minha casa, não, não, não preciso. Talvez um, ainda vou a comprar uma, uma só, porque inclusive o tablet funciona como uma, uma hard wallet, ok? Uh, e portanto eu vi que isto poderia ser excelente para uh, toda a nossa comunidade dentro do MSI, e portanto eu decidi colocar como fonte principal de, de, de fonte de rendimento dentro do MSI, a Safir. E o meu foco do Paulo vai ser total nos próximos meses a fazer aquilo que nós sabemos fazer bem, a ajudar toda a equipa também, a quem quiser criar uh, equipa, quem quiser trazer clientes, nós temos a ajudar com tudo aquilo, a estrutura que nós temos dentro do MSI, como todos vocês, a maior parte de vocês sabe que nós temos. Uh, vocês sabem que quando a gente juntos faz algo, as coisas tomam proporções absolutamente incríveis. Agora. Como em tudo na vida, os investimentos, uma vez, e não, não, não, não me canso de frisar, qualquer pessoa tem que ser responsável pelas suas decisões, tem que ser responsável pelas suas uh, decisões de investimento. Não invistam dinheiro que vocês precisam amanhã para pagar as contas, ok? E, uh, mas eu estou realmente bastante entusiasmado. É inacreditável que o Paulo, uh, em apenas... Nem, ou seja, não é, não é difícil de acreditar, porque eu sei realmente aquilo que o Paulo consegue fazer mas em apenas duas semanas, praticamente, sem fazer grande alarido, sem porque oficialmente para o público estamos a, a fazer isso agora, ontem fizemos em inglês uh, e hoje estamos a fazer em português, ok? Sem lançar nada publicamente, praticamente mandou uns e-mails para a lista, falou com algumas pessoas, já houve meio milhão de compras em hubs, ok? O que é absolutamente incrível em apenas duas semanas e, portanto, uh, eu costumo dizer... Aliás, o Russell Brunson, um, o, o The Click Funnels, Ru, Russell Brunson, uh, The Click Funnels costuma dizer que nós estamos a um funil de distância de mudar completamente a nossa vida financeira. Quem está dentro do affiliate marketing sabe que nós muitas vezes temos de promover uma coisa, duas, três, quatro, até percebermos que há uma que tem tração no mercado, que que facilmente as pessoas compreendem, que as pessoas facilmente entram. Aqui o registro é muito fácil, nós podemos usar o nosso cartão, podemos fazer transferência bancária, podemos também pagar com criptomoeda. Às vezes há projetos que são muito complicados porque a pessoa tem que, não, não sabe nada de criptomoeda, tem que criar uma conta no exchange tem que comprar uh, cripto para depois fazer o pagamento, etc. Aqui não, podes fazer assim, mas também podes pagar com o cartão. É muito fácil as pessoas entrarem, registrarem se Estou realmente muito, muito entusiasmado e uh, pelo nosso feeling, por aquilo que nós uh, sabemos uh, e que já vimos, temos a certeza que vai explodir em termos da nossa rede, no, da nossa equipa uh, e vai ser realmente um projeto e, e, e uma vez mais estamos à distância de um projeto que podemos mudar a nossa vida, nós já andamos a nossa há muito tempo, nós dentro do MSI já lançamos projetos Claramente ganhamos muito dinheiro, há pessoas que ganharam muito dinheiro. Nós, por exemplo, na Forsage, eu ganhei 3 milhões, o, o, o, o Paulo já ganhou 5 milhões e este projeto tem esse potencial de, de fazer uma transformação enorme em muitas e em muitas, em muitas pessoas. Okay? Então, foi essas as razões pela qual eu me decidi, porque eu sentia que era preciso algo, uma oferta nova fortíssima dentro do MSI para ajudar toda a gente, ok? Um, e foi estas as razões. Eu gostava, então, de saber se alguém tem perguntas, ok? Se tiverem perguntas, por favor, coloquem-nas aí por texto no bate-papo ou se quiserem falar por voz, podem falar, eu posso, eu posso vos dar permissão, ok? Uh, Paulo, quer responder? Portanto, o... o o Jorge Parra está a perguntar se a blockchain deles já está criada e a funcionar. Sim, o blockchain deles foi a primeira coisa que foi criada, porque, porque a gente tem que, tem, que, tem que se perceber uma coisa, o Zenic é, é a companhia, portanto o blockchain deles já existe há, há I believe, eu acredito, há dois anos. O Saphir é o arm do marketing, portanto só começou em abril. Portanto, o blockchain deles já funciona, ele já tem oito projetos de, tuc, de tokenizing, como é que se diz? Tokenização. É que tokenização já a funcionar lá em Dubai, portanto o blockchain está super funcional, a única coisa que não saiu agora e que vai sair é o decentralized exchange, o DEX, é, isso é que não saiu uhum. ainda. Uh, e e com uma velocidade incrível, portanto, como eu disse, pela tecnologia, ou seja, eles usam e, uh, o Proof of Stake, okay? tecnologia parecida com o Proof of Stake, uh, juntamente com estas máquinas dos apps, ok? E esta conjunção que não existe nenhuma blockchain hoje a trabalhar desta forma, dessa forma eles conseguem fazer uma rapidez absolutamente incrível e com fios baixíssimos. Portanto, não foi uma moeda que foi criada em cima de uma blockchain que já existe, como por exemplo o Ethereum ou dentro da Binance, estás a perceber? Eles fizeram uma tecnologia completamente de raiz, uma blockchain de raiz, porque eles depois, a forma como eles querem poder trabalhar com todas as... As, as blockchains uh, tiveram que fazer de raiz, ok? É uma das grandes vantagens, ok? Onde é que se pode consultar o white paper? Ok, Ou no site deles, mas depois fala connosco que a gente pode dar acesso a mais informações com o roadmap de tudo aquilo que eles querem, tudo aquilo que eles querem, uh, que já fizeram e os projetos que eles têm e, e, os, e os timings, isso tudo, ok? E depois fala comigo, tá bem? que é para te dar, porque não tenho aqui o link direto uh, para, para te poder dar do white paper. ok uh, O Adriano diz, para começar, qual o melhor hub para começar? O Safir Meeting Hub de 1429? Paulo, quer responder? Sim, exatamente. O de 1429 é o hub que eu comprei. Eu comprei oito imediatamente quando comecei. E é só o que vai dar mais uh, moedas por dia. É esse hub. portanto, quanto mais rápido se comprar a esse preço, mais, mais o minting da moeda se vai fazer. Mas esse é exatamente o rápido que eu comprei. Sim, sim. Temos também a hipótese de ter lá um hub que nós podemos comprar partes de um hub. Ou seja, para pessoas que não têm 1499, podem começar em 100, que é um, uh, um barra 32 aves de um hub. Okay? Portanto, o mínimo do hub que nós podemos comprar é 100, é 100 euros, ok? Mas logicamente, pá, pronto, 100 euros, quer dizer, não vai, não vai fazer minta assim, não, não vais ficar rico uh, uh, com, com um hub, com um 32 aves de um hub, ok? Mas é melhor começar com isso do que não começar com nada, mas aquilo que realmente o Paulo estava a falar, o que eu recomendo é comprar em múltiplos hubs, esse sub de 1429. Não vale a pena estarem a comprar o físico? Podem comprar, mas o físico, como vocês sabem, neste momento existem problemas da eletrónica, do mundo da eletrónica, por causa da, de, dos chips, ok? Portanto, eles estão a demorar mais ou menos quanto em média, Paulo, para entregar os físicos? Um mês e meio, dois meses. Yeah. Um mês é. e meio, dois meses, pronto. E tu, se o oito, como ele comprou, pronto, tens que os ter ligados em casa. Logicamente com o iPad não, não consome nada assim de extraordinário. Uh, tens de ter o acesso à internet, eles tens que ter acesso, etc. Mas uh, nós comprando uh, os, os in-house, eles tratam tudo e pronto, ok? Uh, Adriano, sim. Uh, a melhor opção é este de, de 1499. Tá, estás correto, ok? Compras quantos, quantos quiseres, uh, ok? e depois também com o lucro que vocês têm das moedas e com o lucro que vocês têm se, se trouxerem clientes à, à plataforma, ok? O segundo aquele plano de marketing que lá estava, vocês com esse lucro podem ou, ou retirar ou podem agarrar nisso e comprarem mais, mais hubs. Uma coisa é certa, quanto mais prestes vocês comprarem os hubs, mais esses hubs, porque à medida que o tempo vai passando, os novos hubs que vocês vão comprando vão dando menos moedas por, por, por mês ok? Uh, portanto isso vai variando e, e por, mas obviamente também é compensado pelo aumento da moeda uh, que espera-se que vá sempre aumentando mas uh, o que vocês uh, devem fazer é comprar o mais depressa possível porque depois para já não se pode comprar mais hubs e depois a gente tem os hubs para durante 20 anos fazer o mint da moeda Sim, já se pode vender a moeda, portanto vocês ganham a moeda e imediatamente podem trocá-la na Uniswap. Ou seja, este é um projeto que já está adiantado. Normalmente quando nós apanhamos os projetos ainda e eu, ou seja, é o pré-lançamento da moeda em que se pode comprar a moeda, mas essa moeda tem que se fazer stacking dela, não se pode trocar, não se pode vender durante um X tempo. Às vezes há projetos não se podem vender durante um ano ou dois. Okay? Só depois é que são lançados na Uniswap, ou na Binance, ou, ou na Coinbase, ou seja, onde for. Portanto, eles já passaram nessa fase. Ou seja, nós agora, ao gerarmos moeda, nós podemos perfeitamente vendê-la logo. Okay? Logicamente que aquilo que eu recomendo é tu reteres, fazer stacking da moeda, até porque tem outra coisa que as outras exchanges não têm é que depois se tu fizeres stacking, ou seja, guardares essa moeda na exchange da ZENIC, eles vão-te dar, eu penso que é 30%, sobre os fees são distribuídos pelas pessoas que têm, que têm stacking da moeda. Por isso, quanto mais hubs a gente tiver agora, quanto mais moeda a gente conseguir gerar agora, mais recompensas temos disso. Então, é uma série de coisas completamente revolucionárias que não existem absolutamente mais lado nenhum. Eu não conheço mais nenhuma exchange que uh, divide os FIIs connosco. Vocês imaginam quanto é que a Binance ganha, uh, os milhões e milhões que eles ganham nas transações, dos milhões de transações que eles fazem uh, diariamente, estão a ver? Então, nós com o stacking, claro que há os farms e coisas assim do género que nós podemos também... De fazer stacking e eles dão-nos um valor, etc. Mas aqui uh, nós podemos ganhar sobre os FIS sobre os FIS, ok? Por isso é, este projeto é completamente uh, revolucionário. Mais perguntas? Mais alguém tem alguma pergunta? Uh, o stacking se faz na própria sair ou tem que enviar a moeda para algum lugar? Quando, for, quando chegar à parte do stacking, esse stacking é feito dentro da exchange descentralizada que eles vão lançar, ok? Neste momento tu ficas com a moeda, podes ficar com a moeda ou na Uniswap ou podes ficar com ela dentro do teu back office da Safir, ok? Qual é o link da exchange, exchange Uniswap? Tu até podes ver lá a moeda, ok? neste momento deve estar a 30 e poucos cêntimos. Uh, podes lá procurar, ok? A Uniswap é mais ou menos como a Binance. Okay? Eu, vou é por uma... aqui, eu vou por aqui no chat, uh, Silvio. É a uma... Uniswap é uma, é uma exchange, mas é descentralizada. ok? Foi, penso que a primeira exchange descentralizada que existiu. mas é, basta procurar as Uniswap eu vou pôr aqui no chat Silvio. portanto essa moeda existe está na Uniswap okay? mais perguntas pessoal agora o que é que vocês têm que fazer vocês têm que se têm o um MSI vão dentro do MSI vão lá e, e está aí o link para vocês verem a Zenic na Uniswap e vão lá, têm lá o vosso link e registam-se por lá se não tem o, o MSI, falem com a pessoa que vos convidou para esta conferência, ok? Pode ser uma gravação ou pode ter, estar aqui em direto, falem com ela e ela vai-vos dar o link para vocês registarem gratuitamente na ZENIC, na, na, na Safir, e depois a partir dali vocês ficam logo com o vosso link de afiliado, mesmo sem comprarem hubs, mas logicamente que eu vos aconselho a que vocês comprem o máximo de hubs possível, ok? Sim, podem comprar também a moeda na Uniswap. Portanto, portanto, teres moeda da, da ZENIC, podes fazer duas maneiras. Uma é comprar na Uniswap, moeda, e a outra é comprar hubs e esses hubs fazerem o mint da moeda e tu todos os dias gerares moeda. Logicamente que eu recomendo que tu compres os hubs, porque os hubs vai produzir moeda, além de que a própria moeda vai valorizar. Se tu comprares agora diretamente na Uniswap a moeda, tu só vais ganhar... se se a moeda aumentar, não é? Como em qualquer moeda. Percebeste? Mas, neste momento, podes comprar. Uh, as moedas que eu minto ficam na, na Safir, mas eu posso... Tu podes, por exemplo, adicionar o Zenic à tua MetaMask e enviar as moedas para a tua MetaMask, ok? E retiras e aparece logo lá na MetaMask. É super rápido. Uh, ou, ou, ou podes, por exemplo, enviá-la para a Uniswap, ok? E tens também, se mandares vir o hub físico, esse hub físico funciona como uma wallet. E tu podes também transferir para a tua, a tua, o teu hub físico. Perfeito. Ok? Ótimo. Mais perguntas? Portanto, não é uma moeda que a gente não pode utilizar para nada, claro que podes, ok? E lá no Uniswap, inclusive, podes trocar por, por Ethereum, ou seja, o que tu quiseres, ok? Não, neste momento o Hub de 1429 não está a gerar 50 moedas por dia, ok? Portanto, quando tu fores comprar, ele diz-te quanto é que está a gerar neste momento. Quando eh, aquela apresentação foi feita, era mais ou menos a média nessa altura. Mas agora, cada vez que vocês compram, devem ver que ele, ele diz lá quanto é que é, ok? Sim, podes investir 200 e depois ir, podes ir aumentando, sim. Paulo, queres dizer alguma coisa em relação à, à questão das moedas por dia? Sim, as moedas por dia, aquele vídeo que vocês viram foi feito já há uns meses atrás, quando, a, quando as moedas estavam quando os rabos estavam a gerir, tipo a 50%. A maneira de ver a porcentagem que os apps estão a fazer é, é, é simplesmente, vocês abrem uma conta grátis, não custa nada para abrir uma conta, vou ao shop, carrego no app para comprar e antes de poderem pagar, não, não, não, tem, não, não vai custar nada, diz a porcentagem de RAB de de, de que um, o RAB vai fazer. Uh, hoje, até hoje, estou, uh, eu acho que comprei um RAB hoje, foi a 9... Uh, 9.62% portanto, por todos os dias aquele rabo vai mintar 9.62 moedas, moedas isso faz sentido o que eu estou a dizer, Silvio yeah, tens que ir ver lá ok porque vai variando ao longo do tempo sim, okay? portanto quanto, quanto mais pessoas comprarem rabos mais com o, o halving o, o Silvio já explicou, como a Bitcoin tem o halving 4 e 4 anos aqui no, no, no Zenic o halving da ZENIC é, é, é em é todos os anos todos os anos tem o halving portanto o poder das, das máquinas a uh, aumentarem estas moedas vai sempre decrescendo e que é bom para nós porque vai decrescendo e vai valorizar a moeda exatamente, então, portanto vai, vai produzindo menos moedas ao longo do tempo mas também a moeda faz com que a moeda também suba automaticamente okay? portanto vai, vai acabar por parar Sim. Mesmo, okay? Mais perguntas, pessoal? Portanto, tem aqui realmente uh, onde se comprou o app, qual o link de acesso da Safir. Eduardo, tens que pedir o link ao teu patrocinador, ok? Uh, a pessoa que te convidou para estares aqui, ele vai-te dar o link. Então, desse link, depois tu registras-te e segues o processo, é muito fácil. Uh, nós temos todos os funis já feitos em inglês e em português, Está lá um vídeo a explicar como é que vocês fazem isso, está tudo a explicar, ok? Portanto, é só entrarem. Eduardo, já tens o MSI? Se tiveres o MSI, vais a 321 Ignição, uh, vais a, a, a fonte, uh, Passo dois Fontes de Rendimento e clicas lá na Safir. Atenção, uh, tens de ter atenção se o teu patrocinador do MSI já tem o Safir, se não tem, fala com ele, de maneira. A que tu possas te coordenar com ele e ele, ele registasse primeiro do que tu e depois registaste tu a seguir, ok? Quantas mais moedas conseguirmos, agora mais ganhamos no futuro, exatamente. Portanto, é o que a ideia é nós podemos fazer o mint o mais pressa possível. Hoje em dia, a mineração é difícil para pequenos mineradores porque normalmente o que gastam consomem energia, um, não, não, não dá para para dar grandes lucros, ok? Mas, dessa forma, nós podemos ser mineradores e, e termos lucros a partir da mineração. Eles não chamam mineração, porque não é um processo intensivo de mineração como é o Bitcoin ou como ainda é uh, uh, o Ethereum, ok? Mas o conceito é exatamente o mesmo. Por isso, aquilo que eu recomendo vocês fazerem é comprarem o máximo de dubs que vocês podem no mais curto espaço-tempo, porque vocês ficam aqui, literalmente, com uma máquina de imprimir dinheiro. Uh, uh, se vocês imprimirem dólares ou euros, vão presos, ok? É ilegal, mas <risos> o mundo da cripto é louco. E vocês, literalmente, têm máquinas que imprimem dinheiro todos os dias. Não é imprimir, é cunhar moedas, fazer o mint da moeda, ok? Mais perguntas? Ok pessoal, então se não há mais perguntas, então falem com a pessoa que vos convidou, que vos trouxe até aqui, ok? Enviarem Litecoin para sair custa menos as taxas que em é Ethereum? Sim, as taxas do Litecoin são menores do que a taxa de Ethereum, ok? Porque vocês depois podem sacar os rendimentos em qualquer altura, é, é super rápido, ok? Um, ok? Pessoal, estou muito entusiasmado. Nós vamos dar com tudo, vamos pôr a carne toda no assador em relação a Safir dentro do MSI, dentro do nosso grupo. Vamos trabalhar muitíssimo, vamos fazer montes de conferências destas para ajudar todas as pessoas, ok? Ar Arir, uh, sim, fala comigo. Se foste convidado por mim, fala comigo para que eu te possa dar o link, ok? Se não foram convidados por mim, nem pelo Paulo, Falem com a pessoa que vos convidou, respeitem por favor a pessoa que vos convidou, peçam o link a eles, ok? Se já estão dentro do MSI, é muito fácil, basta entrar dentro do MSI, vão a 3, 2, 1, ignição, passo 2, acedem às fontes de rendimento, Safir e seguem os passos todos, ok? Ótimo, então pessoal, muito obrigado, estou muito entusiasmado, esperem realmente que a gente tem, vai dar todo o apoio, Inclusive nos próximos dias nós vamos an anunciar uma série de coisas para quem realmente tomar a ação, para quem fizer a coisa acontecer uh, e nós vamos fazer aqui umas coisas super interessantes para toda a gente. Por isso pessoal, se é a altura de ganharmos dinheiro, se é a altura de pôr a carne no assador, se é a altura de pôr o pé no acelerador, uh, é agora, ok? E deixo o Paulo com as últimas palavras para fecharmos essa chamada. Força! Não, tudo bem. desculpe lá não ter sido falado muito eu estou extremamente cansado. Tive montes de meetings today uh, hoje. Já estou a misturar o inglês com o português, mas estou muito, como, como o Silvio está a dizer, estou muito, estou muito entusiasmado com este projeto. É o projeto que eu vou trabalhar por anos, Pel, pe, pelo tempo que eles estiverem aqui, eu vou estar aqui. E, uh, e a prova está que eu vou, vou a Dubai, vou, vou lá conhecer eles, vou lá aos ao escritórios deles, ver uh, as coisas como são. E estou extremamente contente com, com, com a maneira como isto está a funcionar Eles têm um, dado as coisas que prometeram até hoje Até os, os landing pages, o marketing Que eles não tinham há três semanas Eu quando perguntei pela data, eles me disseram 15 de setembro Eu fiquei a pensar, ah, vamos lá ver se isto é mesmo a 15 de setembro E o que é que aconteceu a 15 de setembro? Eles, deliver, eles fizeram as coisas que prometeram Portanto, eu estou a gostar Muita da maneira como o Safir e a Zenek estão a, a trabalhar connosco, e, e eu tenho uma intuição enorme que isto vai explodir e já está a explodir, mas vai explodir ainda mais e que vai ajudar muitas pessoas. Portanto, era só isso que eu queria dizer. Boa noite a todos, obrigado por me terem ouvido e, e espero que me tenham compreendido. Não, obrigado. <risos> Compreendemos com certeza, ok, pessoal? Pessoal, um grande abraço a todos. Vemos dentro da MSI, vamos embora, vamos trabalhar, vamos ganhar dinheiro. Ok, pessoal? Um grande abraço. Tchau, boa noite. Até já. Tchau, tchau. Tchau, obrigado.